A economia solidária vai ocupar o Facebook. Esse é um tutorial para mostrar como usar o novo aplicativo Cirandas no Face. Para começar, é importante é, explicar uma coisa. Aqui estamos numa página do Facebook de um usuário que eu criei aqui, fantasia, chamado Daniel Tester. É importante saber que existe uma diferença no Facebook entre o seu perfil pessoal, que é esse que vocês estão vendo aqui, e aqui você pode criar páginas Essas páginas ou fanpages podem ser de um fórum de economia solidária, pode ser de um empreendimento de economia solidária, pode ser de uma rede, pode ser de uma comunidade, assim por diante. No exemplo que nós vamos fazer aqui, eu criei uma página desse Daniel Tester aqui, que se chama Rede de Mulheres da Bahia, que já está criada, né? se, eu for, se eu for clicar aqui eu vejo uma página que mostra aqui uma rede de mulheres, eu posso botar uma capa, uma foto de perfil e assim por diante. Bem, é... explicado isso, é importante porque o nosso aplicativo, ele vai instalar uma loja em página do Facebook e não no seu perfil pessoal do Facebook, então é importante que você crie uma página no Facebook para poder usar a versão 1 do aplicativo Cirandas no Face. Bem, vamos lá? Nós vamos chegar aqui no cirandas.net né? e vamos entrar com o nosso usuário, que é o seu usuário pessoal no Cirandas. Entrado no seu usuário pessoal do Cirandas, você vai para o seu painel de controle pessoal. No seu painel de controle pessoal, você vai ver essa novidade que foi lançada hoje, o app Cirandas no Facebook. Clicando aqui, você cai na página de configuração do aplicativo Cirandas no Facebook, vai ter um vídeo que é esse aqui que nós estamos apresentando, e embaixo um botão, quero instalar o aplicativo Cirandas no Face, bem, basta você clicar aqui, se você está logado lá no Facebook, vai conectar de uma vez só, pum, que é o que vai acontecer comigo, porque eu estou conectado como o Daniel lá no, no, no Facebook, Se não, ele pede o seu login e senha do Facebook para conectar, então vamos lá, vou clicar em atenção, cliquei, veja, que apareceu essa aba dizendo entrar com o facebook O cirandas que é isso aqui quer receber as seguintes informações o perfil público e a lista de amigos do daniel eu aceito sim eu aceito estou autorizando o aplicativo a poder pegar informações do facebook para poder funcionar não se preocupe que não vai pegar nenhuma informação que seja sensível estou já cliquei no ok conectou veja que está conectado o meu usuário no Cirandas que se chama Facebook Tester com o usuário do Facebook que chama Daniel Tester bem se eu quiser quando eu quiser eu posso desconectar se eu desconectar eu vou fazer o quê eu vou desconectar o Cirandas do Facebook mas quando eu estou conectado como é agora eu sempre vou aparecer com essa setinha azul mostrando que eu estou conectado o Cirandas com o Facebook então aqui embaixo eu posso configurar o meu aplicativo como é que ele vai funcionar na esquerda eu tenho o vitrine cirandas na direita eu tenho postar conteúdo dos cirandas no seu face esse da direita não está pronto ainda aguarde vai vir a versão 2 do cirandas no face Enquanto isso, vamos explicar nesse vídeo como você vai montar uma vitrine Cirandas na sua Fanpage. Uma outra informação, esse da direita do postar conteúdo do Cirandas no seu Face, vai funcionar na sua linha do tempo pessoal, no seu perfil do Facebook. Já a vitrine do Facebook, a vitrine Cirandas no Facebook, vai funcionar numa página que você tiver lá no Facebook, OK? Vamos lá então. Eu clico para poder criar a vitrine, onde clico onde? Clico em criar nova vitrine. Criar nova vitrine, eu dou um nome para essa vitrine, um título. É importante esse título fique bonito para as pessoas que vão usar poderem compreender como funciona, o que, que é e tal. Então, eu vou chamar, por exemplo, produtos solidários de mulheres na Bahia. Pronto. Vou botar esse nome aqui, né? Produtos da Economia Solidária de Mulheres da Bahia e vou no subtítulo descrever, então vou dizer assim, é... veja e compre produtos da economia solidária oferecidos por empreendimentos de mulheres em nosso estado da Bahia, por exemplo. Mas você bota qualquer coisa que você quiser o importante agora você pode escolher o tipo da sua vitrine e tem pode ser uma vitrine de um único empreendimento pode ser a vitrine de mais de um empreendimento e pode ser a vitrine de produtos ou serviços escolhidos por busca livre então a vitrine de um único empreendimento eu posso escolher um empreendimento qualquer dos cirandas e eu vou ter uma vitrine de produtos do cirandas isso é muito legal se você quiser fazer a vitrine do seu empreendimento ou de um empreendimento favorito que você curta. Vitrine de mais de empreendimento, você vai dizer o nome dos empreendimentos que você curte e você vai fazer a vitrine com os produtos de todos esses empreendimentos que você vai adicionar um a um à mão. E o terceiro, que é vitrine de produtos ou serviços escolhidos por busca livre, você vai colocar qualquer palavra-chave, quaisquer palavras-chave, para que faça a busca, e o resultado da busca dos cirandas vai virar a sua vitrine. Eu vou usar esse terceiro, que é um pouquinho mais complicado, mas depois eu vou explicar os outros dois. Então o terceiro é vitrine de produtos ou serviços escolhidos por busca livre. Então eu vou escolher agora as palavras de busca, né? então eu vou botar mulheres, por exemplo, então todos os produtos que tem no nome do empreendimento ou no nome do produto, a palavra mulheres e a palavra, vou botar também a palavra Bahia, então com isso eu estou garantindo que eu vou pegar produtos que são de mulheres da Bahia e vou clicar nesse botão, criar a vitrine numa uma página minha do Facebook, cliquei, atenção. Ao clicar, aparece essa página no Facebook. Veja que eu estou no Facebook. Adicionar guia de página. O Cirandas quer adicionar, o Cira... quer adicionar uma aba e você diz a sua página que você quer. A minha página que eu tenho é a Rede de Mulheres da Bahia. Lembra que eu criei lá no Facebook. É a minha página no Facebook. Então, eu vou escolher. Escolhi o Rede de Mulheres da Bahia e vou clicar em adicionar a aba da página. Cliquei. Vamos ver o que acontece. Veja, eu caí aqui na página das mulheres na Bahia, da rede Mulheres da Bahia, ou seja, a minha página lá no Facebook e veja que maravilha, está criado uma vitrine, produtos solidários de Mulheres da Bahia. Veja como produtos de solidários oferecidos por empreendimentos de mulheres em nosso estado da Bahia. Esse é o título, essa é a descrição e veja que maravilha, a vitrine dentro do Facebook está criada. Pronto, simples, né? Está feito. Aqui nessa vitrine... As pessoas, a gente pode mudar o nome da vitrine na minha página, que a gente tem a linha do tempo, sobre as fotos e a vitrine. Se eu clico aqui em mais, eu clico em gerenciar guias. Eu tenho a vitrine da com necessidade, eu, eu posso botar ela, por exemplo, mais para cima, se eu quiser, para ficar mais para cima. Posso salvar. Posso mudar de novo. Vou clicar de novo no mais, em gerenciar guias. E posso clicar em adicionar ou remover guias. E ali eu posso pegar aqui o Cirandas e posso editar configurações e mudar o nome que estava. É, loja da Convencionária, vou, vou botar assim: ó, Nossa Lojinha, por exemplo. Você pode mudar o nome que você quiser. Salvei. Ok. Vamos voltar para a página? Vamos clicar na página ali. Veja aí: temos aqui a nossa Rede de Mulheres da Bahia, nossa página no Facebook e tem uma aba chamada Nossa Lojinha. Vamos clicar. É o Cirandas no Face em ação veja aqui você tá divulgando produtos da economia solidária dentro do Facebook vamos ver essa coxa de setinha aqui com fronha vamos olhar para ela isso dentro do Facebook olha só são produtos lá dos cirandas aqui no Facebook tá aqui a coxa de cetim com fronha tá 200 reais, eu posso dar uma olhada mais detalhe do que está sendo produzido né e posso ver que ela foi oferecido pela Associação de Mulheres do Engenho Velho e mais, eu posso compartilhar esse produto no próprio Facebook. Clicando no F, eu compartilho esse produto para os meus amigos do Facebook. Então, eu tenho aqui a coxa de cetim e eu clico em compartilhar link. Tá bom? Bem, é isso aí, gente. O aplicativo é simples. Vamos voltar agora para a vitrine aqui né, no, no próprio Facebook. Vocês veem que eu estou no Facebook, Tá vendo? Ou seja, as coisas do Cirandas estão caindo no Facebook. Mas, aqui mesmo no Facebook, na nossa lojinha, eu clicando em editar vitrine, aonde eu vou parar? Eu vou parar lá na página do Cirandas de configuração da minha conexão. Está aqui a vitrine Cirandas, produtos solidários de Mulheres da Bahia, que eu tinha criado. Ó. Eu clico aqui em editar, e eu posso editar essa vitrine e mudar tudo que eu quiser. Vamos supor que eu queira, por exemplo, que seja só de um único empreendimento, que seja o um empreendimento papel-pinel, ele autocompleta, tá vendo? E eu tô aqui com a página papel-pinel, salvo. Depois de salvar, tô salvando. Vamos dar uma olhada como é que ficou? Eu clico aqui nesse olhinho, para poder ver como é que ficou lá no Facebook. Vamos lá pro Facebook. Rede Mulheres da Bahia, nossa lojinha. Veja que agora estamos vendo produtos do Papel Pinel são outros produtos agora do empreendimento do Papel Pinel ou seja vocês podem sempre que quiser você pode alterar a sua vitrine no cirandas e o que é mais legal sempre que o cirandas tiver um novo produto que se encaixe na sua vitrine a sua vitrine no Facebook vai ser auto atualizada automaticamente é isso aí gente vamos fazer a economia solidária ocupar o Facebook vamos divulgar os produtos serviços da economia solidária no Brasil todo instale o nosso aplicativo Cirandas no Face.